De Benguela para Luanda, a record digital veu testemunhar a entrega. É, do canudo ou encerramento do Instituto Superior Politécnico Militar, em nome do José Fang. é um é um amigo, é um irmão, é um colega de trincheira e Estou muito feliz por esse momento especial para ele e também para mim. É uma batalha vencida, mas as coisas não terminam aqui. Há muita coragem, que o pior já passou e agora eu desejo muita coragem e muita força. Esse é o um momento que a gente terminou agora, basta nos reformular as forças que é para a gente acatar e pegar os novos caminhos, assim para a gente fazer o mais importante que nos resta, né? Eu dar o um contributo na nossa Foram anos de muita luta, de muita batalha e às vezes ele pensou até em desistir, mas com a família ao lado, tudo bateu certo. para continuar, mesmo estando fora. Continue firme naquilo que ele quer né? e caminhe para frente, para frente não para trás. Okay. É muito chato não me toques, muito preguiçoso. Sempre outro a acordar, sempre eu, acordar. Yeah, sempre eu ir para casa de banho. Eu sinto-me com sentido de cumprido, depois de 40 anos dentro da, da instituição, eram muitos altos e baixos dentro da instituição, finalmente conseguimos alcançar. Estamos a começar agora a, a nossa carreira militar. Passamos aqui seis anos de formação, agora vamos para as nossas unidades. E desejo toda a sorte do mundo. por isso, isso é uma mãe-valia para nós e devemos sempre dar sequência naquilo que nós, os nossos mais velhos já começaram. E com o mais velho, sinto bastante honrado né, por ele ter se inspirado em mim e ter conseguido com sucesso almejar os seus objetivos. uma meta da tua vida, então agora é só força e coragem, de tudo te vá bem, boa sorte lá fora que vai precisar. Que ele seja muito responsável.